Olá. Olá, Fran. Deixa eu só admitir todos aqui. Tá me vendo ah. e me ouvindo bem? Ótimo. Então, tá bom. Boa noite. Olá, boa noite. Ah, boa, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. A todas. Sejam super bem-vindas. Obrigada, Lígia. Você é muito simpática, viu, Lígia? Maravilhosa. Quem que estava falando? Carla? Sou eu, Carla. Ah! Me assusta Obrigada, Carla Eu falei, da... daqui a pouco Figurinha carimbada, né? falei Daqui a pouco o pessoal vai vai cansar Não, <risos> jamais Impossível cansar de ti Ah, <risos> muito bom Oi, Tânia Oi, ai Oi, Tânia, tá? tudo bom? Oi, Fred. tudo bem? Oi. Vou pôr para gravar para depois vocês poderem rever, se necessário, esse material. Então, a gente já dividiu um pouquinho né, o que, que traz vocês uh, aqui hoje. Eu também compartilhei um pouquinho do que, que me traz aqui hoje. E aí a gente vai fazer a nossa primeira pausa e chegada para que a gente realmente esteja nesse nosso momento presente. E agora eu vou pedir para vocês só, talvez, deixarem de lado um pouquinho o celular, fecharem as outras telas de computador, né? E só irem se concentrando na sua respiração. Quem quiser pode fechar os seus olhos. Apenas observando nesse momento o ritmo da sua respiração. Apenas alinhando e estabilizando a nossa mente, observando os nossos batimentos cardíacos, observando os nossos pés firmes lá no chão, conectando toda a nossa intenção para esse nosso encontro. Inspirando e expirando quando você expirar, solta e relaxa do dia, tenta deixar de lado pensamentos, se concentrando apenas nesse momento presente e tentando trazer qual a sua intenção para o nosso encontro de hoje. Se esse encontro realmente for bem sucedido para você, o que, que você deseja alcançar? E mais uma respiração profunda. E abrindo os olhos, e quem quiser pode espreguiçar. Né? Eu sei que o dia é longo para muitas né, de nós. E aí, para que a gente possa estar aqui. E se vocês quiserem dividir uma palavrinha no chat, eu não vou olhar agora, mas uh, em seguida eu vou olhar o, o, o chat e eu queria dividir aqui com vocês no chat vocês podem escrever qual a sua intenção e eu vou dividir a minha intenção né eu vou uh, compartilhar com vocês as oportunidades e os desafios da gente fazer uma transição de carreira né eu vou dividir a minha história pessoal uh, desde o momento em que eu passei por um momento de demissão até a criação de um novo trabalho a importância em desenvolver inteligência emocional para a gente poder enfrentar todas essas transições pessoais e profissionais, e a gente vai passar por oito etapas que eu considero extremamente relevantes para que a gente possa criar um novo modelo de negócio e empreender com mais propósito. É, a gente não vai fazer a mandala de propósito aqui hoje, e eu vou explicar depois porque ao longo do nosso encontro, mas eu vou deixar um link para vocês fazerem caso vocês desejam fazer sozinhas porque senão a gente ia ficar quase três horas no nosso encontro de hoje. E vou compartilhar alguns cases e histórias também de sucesso de alguns profissionais que já se reinventaram. Então, aqui, dividindo com vocês, talvez algumas já sabem um pouquinho da minha história, essa sou eu quando ainda tinha né, cabelo longo, é, mas eu tive... uma Eu trabalhei com 19 anos no mundo corporativo, Uh, aonde eu, fui, eu sou formada em marketing, eu fiz pós em gestão organizacional e relações públicas na ECA, na USP, aqui em São Paulo. E logo no meu primeiro trabalho, na verdade eu me formei muito cedo. Antes até de decidir fazer marketing, a minha intenção era fazer medicina. Então eu realmente saí da escola e eu prestei medicina, mas eu não passei em medicina. E hoje eu agradeço. Né? É, eu agradeço, porque eu falo, talvez se eu tivesse passado em medicina, eu não teria tido com, condições de continuar e nem de pagar a faculdade, é, porque eu tive um, né, uma perda familiar do meu pai, enfim. É, as, as histórias vão sendo escritas né, por linhas tortas. E aí eu brinco que eu falo assim, ah, mas hoje talvez o que eu faço está muito alinhado com este meu sonho, né, dos 17, 18 anos. É, talvez eu tinha uma, uma paixão por é, contribuir, ajudar, curar pessoas, né? E o ano passado, inclusive, eu me formei em neurociência, eu falei, poxa, de uma certa forma tem a ver né, com lidar com o humano. É, e aí, logo no meu primeiro trabalho, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, na empresa do George Lucas. Como vocês podem ver aqui, essa foto minha, é, bem menina do lado do Darth Vader, né, que é, é do, do Star Wars, e aí eu, eu sempre brinco, eu falo, o Darth Vader me falou com 19 anos, né, eles têm aquela frase, may the force be with you, a força está com você, mas naquele momento 19 anos a gente não quer saber de nada, né, a gente quer o que? Ganhar dinheiro, trabalhar, ser reconhecida para poder usufruir né, de tudo aquilo que a gente acredita que vai gerar um reconhecimento e uma felicidade. Bom, uh, tive uma, uma carreira é, bem bacana, eu trabalhei aqui em São Paulo em agências de publicidade, depois eu trabalhei em Brasília, na Brasil Telecom, e os meus últimos anos no mercado corporativo eu fui diretora regional é, de marketing, Brasil, Estados Unidos, né, é, línguas hispânicas do Yahoo. E nesse momento foram quatro anos, né, aqui com a Marisa Mayer não sei se vocês lembram, uh, e acho que esse essa foto é bem histórica, talvez uma das primeiras mulheres, a gente que trabalha aqui com liderança feminina, que ela polemizou o mercado porque ela não teve licença maternidade, né, ela depois de três anos de ter bebê, ela voltou, uh, ela montou ao lado da sala dela um, um espaço para poder cuidar da, uh, do, do filhinho que ela teve e ela foi a primeira mulher né, que, que presidiu o Yahoo lá no início. então foi um grande boom nessa época e eu tinha a oportunidade, eu era eu brinco que eu era a, a, a três passos do paraíso, né? então hierarquicamente eu realmente eu tinha acesso a ela, então como eu era regional, então foi muito bacana e o, o, essa outra foto, o Larry, ele foi um dos fundadores né, do, do Yahoo e eu falo, foi super incrível, porque eu viajei o mundo inteiro, eu conheci um monte de lugar, mas ao mesmo tempo, é, era exaustivo. Nesse momento eu já tinha duas filhas pequenas, e eu me lembro que em 2012, eu dormi 32 noites dentro de um avião. Então imagina um mês, dormindo num avião, fora as noites em hotel e fora as noites fora da minha casa. E aí o que, que aconteceu? Em final de 2013, eu, de uma certa forma, eu já estava exausta, aquele momento, sabe, é tanto trabalho, trabalho, trabalho, mas aí eu passei por uma demissão. A gente fechou uma série de escritórios na região, hoje o Yahoo já praticamente não existe, ele foi vendido para a Verizon, e eu passei por essa demissão. E nesse momento, foi horrível, foi muito ruim, muito... É, triste, por mais que eu soubesse que aquilo aconteceria comigo, porque eu demiti várias pessoas da minha equipe, o dia que foi o meu dia, eu me senti com vergonha, eu me, se, me senti é, culpada, triste, perguntei por que, que eu não pedi demissão antes, eu já não estava mais feliz, eu já estava exausta, eu já estava com hérnia cervical, praticamente né, é, é, estressada, mas enfim, é, e aí eu parei, né? naquele momento eu parei e falei tá deixa eu olhar o que está que acontecendo não só comigo mas o que está acontecendo em torno de mim porque eu sempre fui uma profissional de planejamento estratégico e nesse momento o que, que eu e hoje é muito maluco né porque isso daqui é em 2014 final de 2014 ó 2013 14 15 a gente também passava por uma crise né a gente acha que agora 2020 a gente está por uma crise mas o que, que acontece foi aquele momento em que o Brasil teve um, um super declínio econômico. Uh, e aí o que, que acontece né, com essa crise é, é, econômica e o Brasil sem confiança, e vocês trabalham em banco, vocês sabem disso, a gente tinha um medo gigantesco do desemprego e automaticamente o nível de satisfação da vida das pessoas caía. As pessoas já estavam tristes, né, é, ansiosas, naquela época falava-se em 14 milhões de desempregados, depois de três anos a gente falou de 30 milhões de desempregados no nosso país, pela Dom Cabral, só que esses números eles mudam, porque o que acontece? Chega um certo momento em que as pessoas desistem de procurar emprego, então elas saem deste, desta lista uh, de quem está buscando um novo trabalho CLT, e aí o mercado já não considera mais. Então talvez a gente falar, ah, mas 2015 e hoje a gente está aqui em 2025 enfrentando talvez essas grandes né, eh, eh, demissões, esse, mais um cenário eh, diferente de, de pandemia que a gente viveu ano passado, mas quando a gente olha aqui também era difícil, ou seja, a gente vem vivenciando há muito tempo um cenário aonde está alertando individualmente como nós precisamos nos posicionar posicionar com relação a trabalho, né, a é, estabilidade, a o que eu espero daqui para frente. E além disso, né, esse cenário macroeconômico, o índice de satisfação da vida lá embaixo, eu, Lígia, percebia que tinha uma desconexão total, né, tanto ecológica com tudo que estava acontecendo ao redor, ou seja, desmatamento, e a gente vê hoje em dia, né, não só o desmatamento, o, os incêndios que a gente perde, é, a, a, o número de pessoas né, uh, que estão com obesidade, é, o número de pessoas com ansiedade, ao mesmo tempo uma desconexão social, né, o celular, tudo que vem trazendo para a gente, toda essa era da tecnologia que vem trazendo um distanciamento, um, um novo formato de negócio, e uma desconexão espiritual. Né, de quem eu sou, o que eu vim fazer, para que tudo isso. Então, de uma certa forma, eu vou passar esse vídeo aqui, eu me sentia perdida, né? e eu falava assim, eu, eu faço parte de uma geração perdida, e eu vou dividir aqui com vocês. Eu sou parte de uma geração perdida, eu acreditar que eu posso mudar o mundo. I realize this may be a shock, but happiness comes from within a not Money will make me happy. So in 30 years I will tell my children they are not the most important thing in my life. My employer will know that I have my priorities straight because work is more important than family. I tell you this, once upon a time families stayed together, but this will not be true in my era. This is a quick fix society. Experts tell me 30 years from now, I will be celebrating the 10th anniversary of my divorce. I do not concede that I will live in a country of my own making. In the future, environmental destruction will be the norm. No longer can it be said that my peers and I care about this earth. It will be evident that my generation is apathetic and lethargic. It is foolish to presume that there is hope. And this will all be true unless we reverse it. There is hope. It is foolish to presume that my generation is apathetic and lethargic it will be evident that my peers and i care about this earth no longer can it be said that environmental destruction will be the norm in the future i will live in a country of my own making i do not concede that 30 years from now i will be celebrating the 10th anniversary of my divorce experts tell me this is a quick fix society but this will not be true in my era families stayed together once upon a time i tell you this family is more important than work. I have my priorities straight because my employer will know that they are not the most important thing in my life. So in 30 years, I will tell my children money will make me happy is a lie. Happiness comes from women. I realize this may be a shock, but I can change them, and I refuse to believe I am part of the lost generation. Bom, eu conheci esse, esse vídeo é, no, numa imersão que eu fiz no botão, no né, momento em que eu já estava buscando mais sobre felicidade, e eu falei, gente, é exatamente isso que eu sinto né, na, nesse, naquele meu ano de transição. E aí, quando eu comecei a perceber é, esse meu sentimento de estar. Você fazendo parte dessa geração perdida, é quase que é, essa imagem representa muito bem, né? Você fala, tá, eu entro nesse túnel, eu me afundo nisso ou eu tenho a oportunidade de ficar fora, né? É quase que essa pergunta, simplificando muito, né? A vida é simples, você tá feliz? Se sim, continue fazendo o que você está fazendo. Se não, mude alguma coisa. Mas a gente nunca faz essa pergunta pra gente mesma. Né? É, é difícil, porque a gente fala não tem coluna do meio, e hoje eu falo não, não existe coluna do meio, e é simples, né? a gente precisa só responder essa pergunta e na verdade ter a, a coragem de encarar que talvez tenha que mudar alguma coisa e eu tive a felicidade né, de é, logo nesse meu momento de transição, que o que, que aconteceu? eu queria arrumar emprego no dia seguinte eu queria amanhã ter um trabalho, e eu estava fazendo entrevistas, eu conversava com pessoas, eu recebia alguns uh, convites, uh, só que tiveram duas situações que me fizeram talvez pausar. O primeiro foi o apoio, eu tive apoio em casa, e essa frase foi a frase que o meu marido me disse, logo no dia que eu voltei de uma entrevista, Naquela, na semana seguinte, que eu estava no telefone, era uma entrevista para estar uh, uh, tá com uma equipe de mais de 200 pessoas para uma outra empresa de internet que estava vindo para o Brasil, e ele virou para mim e falou, Li, hoje é dezembro. Você tem noção que hoje é dezembro? Né? Vamos, vamos esperar? Você tem o direito de entender o que você quer. Se permita dar um tempo e compreender aquilo que faz sentido para você. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, isso me fez poxa, é verdade, talvez seja a hora, e ele, eu, e ele completou, ele ainda falou o seguinte, fala para qualquer empresa que você só volta depois do carnaval, passa o Natal com a gente, né? passa as férias com as suas filhas, que são pequenas, volta depois do carnaval. E eu falei, nossa, né? opa, acho que é melhor eu olhar para isso, é verdade. E não só ele fez, falou isso para mim, como eu tive também uma outra pessoa, que eu fui fazer uma entrevista na, no Jardins, na época o, o, o eBay estava vindo para o Brasil, que também é uma empresa americana, e eles estavam procurando uma um head local. E depois de três horas de conversa com a head Hunter uma britânica, imagina, eles são super né, é, é, centrados, ela virou para mim, no fim da reunião, no fim do encontro, e ela falou assim, ela falou em inglês, né? "Lija, por que, que você não tira um ano off. Why don't you take a year off? Aquilo para mim foi, imagina, sabe a gente num, num uh, numa garagem e aquela porta de, de de ferro baixando assim da garagem baixando, puff! foi aquilo foi duro de ouvir. Mas daí eu comecei a perceber que talvez eu precisasse exatamente me respeitar e, e, e tirar um momento para entender o que fazia sentido para mim. Eu estava, de uma certa forma, talvez, um pouco fora né, do, meu, do meu equilíbrio, fora do, do, das minhas intenções. E aí, eu me dei a oportunidade realmente de, de pausar, né, de, de poder viajar com as meninas, de viajar com o meu marido, e tentar olhar para... Exatamente a oportunidade de talvez buscar um novo equilíbrio, né, buscar o que, que me faria feliz naquele momento. E eu lembro que exatamente nesse lugar aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é essa foto, por isso que eu falei que hoje ia ser bem dividindo aqui o, a minha vida, né, o, um monte de coisa pessoal. As minhas duas filhas pequenininhas, né, a gente viajou por um mês, eu decidi que eu queria viajar então por um mês e a gente foi. E nesse lugar, aqui a gente parou para ver né, o, o, o mar, para ver que tinham baleias nesse lugar, mas do lado, do outro lado da rua, tinha um café. Né, esse lugar que a gente viajou foi para Califórnia porque como eu ia direto por causa do, do Yahoo, na verdade eu tinha aqui de qualquer forma a família ia inteira junto comigo eu ia trabalhar a gente ia se encontrar e a gente resolveu continuar essa viagem né, então nesse lugar aqui eu falo que eu tive meu primeiro grande insight do que eu o que eu iria fazer a partir do momento que eu estava sem trabalho, sem emprego, sem e-mail para ler, eu não sei vocês aí é, que já estão passando por esse processo de demissão, eu falo, gente, eu não tinha e-mail para ler no dia seguinte, uma pessoa que tinha 300 e-mails no dia seguinte não tem nenhum, né? é quase que é, a, a gente fica com aquela sensação de vazio. Só que eu tive esse primeiro insight, que foi o seguinte, um, era um café bem pequenininho, e tinha uma senhora no no caixa desse café. E nesse café tinha, um, sabe, uma bancada de vidro com vários docinhos, com, com brownies, muffins. E quando eu li, na cabeça da, da, dessa senhora que estava no, no caixa, essa frase, eu falei, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso num café, que deve entrar meia dúzia de gato pingado nesse café. E essa mulher ainda diz coloca essa placa em cima da cabeça dela que diz o seguinte, me dou o direito de recusar serviço a qualquer pessoa. Eu tive uma síncope, tanto é que ó, essa foto está meio embaçada, porque eu tirei essa foto. E eu falava assim para o meu marido, fica na frente, porque é capaz dela me olhar e ainda me expulsar desse lugar, porque uma pessoa que se dá o direito de recusar serviço para alguém, caramba, essa pessoa é poderosa. E aí eu falei eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu só sei que a partir de hoje eu vou me dar o direito de recusar serviço. E talvez aqui está muito alinhado também a gente que fala de liderança feminina, né? o quanto é, a gente não fala não, né? e simplesmente aceita, e eu comecei a perceber isso, eu falei, meus 19 anos de carreira, eu simplesmente falei sim, sim, vai para Brasília, sim, vai para os Estados Unidos, sim, vai para... A, a, a... Cuidar de vários países, sim. Vai para os que, é, sim. E de repente eu falei, caramba, eu acho que está na hora de eu entender o que é sim e o que é não, né? Meu segundo insight foi também entender que a gente estava saindo da era da tecnologia. Isso em 2014, tá? Eu tô, tô falando 2014-2015, porque eu trabalhei por quase 20 anos, no mundo de tecnologia. Então, quando eu mostrei ali para vocês a fotinho do Darth Vader, foi a primeira vez que eu fui para o Vale do Silício, e eu trabalhei com games, depois eu trabalhei com o primeiro telefone que veio para o Brasil, que foi o telefone via satélite da Iridium. E aí, telefonia é celular, daí telefone internet. E aí, quando eu saí desse mundo, eu falei, gente, não é mais sobre tecnologia. Os grandes booms da tecnologia já foram. Agora ó, é a era da humanização. Por quê? Né? A grande dificuldade da humanidade no momento é a falta de foco, porque a gente abriu o leque, a gente abriu, tem tantas portas, tem tantas oportunidades, tem tantas frentes, né? a gente está 24 por 7, a gente fala com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a gente tem informação de tudo. Só que se eu não souber o que eu estou buscando, eu vou continuar perdido. Então, eu não estou mais buscando tecnologia, eu estou buscando humanização. O meu terceiro in grande insight foi, tá, o que, que me fez chegar onde eu cheguei? Né? E aí eu comecei a entender que a minha grande habilidade ela era em liderar pessoas. E, e aí eu comecei a fazer aquela, né, uh, uh, aquele pensamento... Desde a minha adolescência, desde pequena, eu sempre participei de times, equipes, eu sempre fiz esporte, então eu comecei a olhar que quando eu tinha minha adolescência ali, eu liderava times, eu, eu joguei, né, eu, minhas filhas daqui a pouco vão fazer bullying comigo, que elas falam que a ah, minha mãe fala que joga vôlei, eu joguei vôlei, e eu era capitã da equipe, né, por quase nove anos federada, depois com... 24 anos eu assumi a minha primeira posição de diretoria lá no grupo Ogilvy WPP, que é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. Depois eu, de uma certa forma, na Brasil Telecom, eu fui capaz de liderar o Brasil, porque eu tinha equipes no Brasil como um todo. E quando eu fui para o Yahoo, abriu mais ainda, eu falei, cara, a gente lidera equipes na América Latina, no... então é praticamente global. Então, eu comecei a perceber que tinha algo em comum desde o meu momento né, de adolescência até uh, hoje em dia. Então, eu falei, tá, acho que isso faz a diferença para mim, né? Se é marketing, se não é marketing, o que, que eu faço? O que eu faço é gestão de pessoas, é liderar realmente, é inspirar pessoas. E o meu quarto em grande insight é, foi que se tem um lugar... Aonde né, eu sou realmente insubstituível é na criação e na educação das minhas filhas. E aí eu falei: eu não sei o que eu vou fazer, mas daqui para frente eu, eu desejo né, assumir integralmente esse meu papel, enquanto eu ainda tiver tempo, porque elas estão em casa por um período né? são o quê, 15, 20 anos? depois dos meus 80 depois cada um vai ter o seu o seu caminho eu falei então durante esse período é, qualquer escolha que eu faço se interferir neste meu grande insight que também me faz bem e que me gera equilíbrio eu vou repensar e por fim né que que eu entendi naquele momento e tudo isso gente eu tô falando para vocês que foi quase um ano tá de de, de para poder chegar nesses insights eu entendi que o mundo tinha mudado. Eu nunca tinha parado para pensar nos meus 20 anos profissionais, e eu falei, cara, o mundo mudou durante esse período. Eu mudei, a Lígia mudou. A Lígia que começou lá com 19 anos já não é mais a, a Lígia, né, com 36, quando eu, eu passei por essa demissão. Então, por que, que eu estou querendo fazer as mesmas coisas? Eu preciso entender que o meu modelo de negócio precisa mudar. E o que, que eu fiz nesse um ano, praticamente, que eu decidi é, realmente ficar off né, do mercado? Estudar. Eu estudei muito. Eu me formei em, em, em coach, eu uh, fui para os Estados Unidos duas vezes, fiz o Expert Academy do, do Brandon Bouchard, que é um dos maiores marqueteiros né, do, desse mundo de marketing digital hoje nos Estados Unidos. É, eu fui atrás dos principais, das principais soluções de como pessoas com certa experiência são capazes de transmitir o seu conhecimento, né, porque eu falei, eu preciso criar um modelo de negócio, eu não, eu não vou, provavelmente, na minha posição, vai ser muito difícil eu me recolocar considerando todos esses insights que eu tive, é, então eu vou criar algo novo, eu vou me dar uma oportunidade de tentar criar algo novo, e foi aí que surgiu o Thank God It Today, em setembro de 2014, na verdade foi quando o nome, do a gente falou esse nome, né? eu, eu falei o nome, tá, o que eu vou fazer é, o nome se chama Thank God It Today, o que, que é isso? Né, é, hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento humano. Thank God Today é o nome fantasia. A minha empresa se chama Lija Costa Desenvolvimento Humano Limitada. Mas aqui era muito meu o meu conceito: né, o conceito do que eu queria trazer para o mercado depois de todos esses insights que eu trouxe para vocês foi é, trazer uma, uma, uma empresa onde acredita no na gratidão, né, o thank, que é o como eu posso agradecer uh, esse momento presente, agradecer tudo que a gente tem, né, trabalhar com toda essa prevenção daqui para frente. Falar do, do God, né, God, a gente sabe que é Deus, mas talvez na perspectiva de que cada um de nós tem o nosso Deus, né? respeitar a centelha divina e o máximo potencial criativo do indivíduo e do humano. Então, como eu posso colocar o humano como protagonista e o today, que é o hoje? Tudo que eu trago, e vocês sabem, né? é, é através da prática de meditação mindfulness, é ter a consciência do momento presente para que a gente possa evoluir, né, ter autoconhecimento, desenvolver, fazer conversas difíceis, enfim, é sempre estando no nosso momento presente. E, e, e o porquê que eu falo isso, né, esse conceito para mim foi muito claro, porque a gente, assim, sempre fica esperando o amanhã, a gente sempre fica esperando ganhar na loteria, o próximo bônus, né, eu falo o casamento do sonho, a, a, a promoção que nunca chega, então, assim, tem uma série de questões que a gente se coloca para prorrogar algo que a gente deseja fazer, mas que precisa ser feito no agora. Né? Todas as nossas ações do hoje são aquelas que vão cocriar o nosso futuro. Né? Então, não adianta a gente só ficar projetando, a gente só tem o hoje, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivenciando não é mais VUCA, é BUNNY, que também se vocês quiserem, depois eu falo sobre isso, mas assim, é outro, é um, é um cenário frágil, né, um cenário ansioso, um cenário difícil, incerto, é, então a gente precisa viver cada vez mais o agora. Deixa eu perguntar se está tudo bem por enquanto, vocês estão comigo até agora? Está tudo, tá tudo sob controle? Deixa eu voltar aqui, olhar na carinha de vocês, quem estiver aqui, está tudo certo? tá ah Rô, ali de. muito bom então vamos lá ufa tô falando muito não falo, me dá até um sabe que me dá nó, nó na garganta às vezes quando eu tô contando essas toda essa mas é bom, eu falo, quanto mais a gente é capaz de, de falar e verbalizar, e é difícil a gente racionalizar mais, talvez me cure, né? me, me faça bem, e, e trazer né? para os outros, de uma certa forma eu inspiro, e eu vou perguntando, tá, qual que é o seu insight? né? Porque eu acho que é isso a gente ser consciente e entendendo que a gente também pode ir eh, colocando essas viradas de chave o tempo inteiro né, para ir reconstruindo, ou melhor, para ir construindo, né, a nossa, as nossas posições, porque eu falo, todo mundo vai fazer transição de carreira, né, é, é, ou até mesmo ter mais de uma atividade que pode acontecer simultaneamente, o, o, o modelo de mercado mudou hoje em dia, então, tá tudo bem, né, a gente pensar, e eu vou falar isso daqui a pouquinho, Somos multipotenciais, né, hoje em dia. Então vamos lá, continuando aqui. Bom, então naquele momento, o que eu entendi foi, a fórmula que me ensinaram, a que eu aprendi, na qual eu fiz a minha faculdade, não funciona mais. Ou seja, e olha gente, isso eu, essa apresentação, por isso que eu falo, faz cinco anos que eu fiz, continua igual, né, o mundo está ainda mais, né, o mundo estável, ou seja, naquele momento já não era, agora então, menos ainda, empregos convencionais, né, para o resto da vida e salário vão trazer felicidade, veja bem, não é bem assim, né, então como a e gente faz... cortou um pouquinho a tua fala. Cortou? Cortou. Uhum. Tá. Então, na verdade, a fórmula aqui que me ensinaram, né, eu digo, do mundo instável, emprego convencional e salário, que vai trazer felicidade, não é bem assim. Né? Não, não é bem uh, essa fórmula que funciona no dia de hoje. E como a gente recomeça, então, a partir de uma outra perspectiva? O primeiro é exatamente dessa consciência desse novo mundo que a gente vivencia, e que a gente, principalmente nos últimos 20 anos, né, se eu não me engano, o Google tem 21 ou 22 anos. Então, assim, toda essa era e essa transformação né, de, desse mundo mais ágil, com as informações descentralizadas, com o volume de informação que a gente tem, né, que está mudando, inclusive os modelos de, de consumo, mudou. Né? O, o mundo mudou, então eu preciso entender que eu sou esse grande protagonista e eu posso transformar o meu mundo, né? ah, não é que eu vou transformar o mundo, mas eu posso transformar o meu, o meu entorno. E aqui eu sempre falo, né? empreendedor ou intraempreendedor, ou seja, Aquelas pessoas que também trabalham dentro das suas empresas, não pense que você tem um trabalho né, ali estável, que você não precisa ter um modelo de negócio né, com um propósito que te gere lucro e felicidade. Porque a gente precisa ter enxergar um significado naquilo que a gente faz todos os dias. Não é porque eu tenho ali um salário que de repente, olha só, se, se fosse assim, a gente não teria o número que a gente tem hoje em dia de burnouts, né? No, no, o, o, o nosso país Ai gente, estava com esse número na cabeça A gente está com 7 milhões Se eu não me engano De pessoas, foi uma pesquisa da USP Que foi feita E se esse número não for esse Depois eu, eu, eu mando para vocês é, De pessoas no nosso país Que estão reportando estar né, com, com burnout É muito, é muito alto Uh, então, assim, a gente precisa encontrar um porquê. E eu sempre falo, o que, que é empreender com propósito? É a partir do momento em que eu crio o meu business, né, uh, com um propósito e que me gere lucro. O que que é o meu business? Meu meu business é o meu trabalho, é a minha ocupação, é o meu negócio, empreendimento, meu cargo atual. E eu preciso sempre ressignificá-lo né, para ter propósito, para ter um porquê, um valor, qual é a minha paixão, por que eu me orgulho, qual que é a minha causa, qual o significado daquilo tudo. E isso vai me gerar lucro. E aí eu pergunto, qual é o lucro que você busca todos os dias? Porque quando a gente se questiona, qual é o lucro que eu busco todos os dias? Será que eu só estou querendo trocar o meu tempo por dinheiro? Ou será que eu estou querendo trocar o meu tempo por felicidade, por qualidade de vida, por mais tempo livre, por mais saúde? Porque lucro, a palavra lucro pode ser desconstruída. E aí talvez a gente precise reequilibrar um pouco né, é, o, o nosso dia a dia para poder buscar esse lucro que faz sentido para mim. Né, a mesma coisa, conceito de sucesso, qual é o conceito, o seu conceito de sucesso hoje? Enfim, né, se eu perguntar isso, cada pessoa vai me responder uma coisa completamente diferente. E aí, né, vocês vão falar, tá bom, Lígia, então vamos lá, vamos continuar. Estamos aqui, a grande maioria das pessoas tem interesse em fazer transição de carreira ou de empreender. Tá. Eu, como uma profissional é, né, de planejamento estratégico, não poderia fazer diferente. Eu não tem como falar, ah, então vai lá, lança um site que vai dar tudo certo. Não é assim. Né? É, tem que ter um planejamento. Não é no dia para a noite falar assim, nossa, vou investir em tal coisa. Não. Então, assim, quais são as etapas que eu considero importantes? Tá, para um desenvolvimento de um, um modelo de negócio ou de um empreendedor algo que você queira empreender ou até mesmo para a imagem da sua própria carreira dentro da onde você já está hoje tá afinal nós somos produtos independente da gente estar empregado ou não empregado hoje com a tecnologia com todas as pessoas tendo acesso às redes sociais Cada um de nós tem voz. Olha só a importância disso. Há anos atrás, a gente não tinha voz. A gente simplesmente recebia uma informação da mídia, abaixava a cabeça, e aquilo era uma verdade absoluta. Hoje, a gente recebe informações de todas as frentes, e eu tenho voz, eu preciso saber o que eu vou dizer, como eu vou me posicionar, quais pessoas eu vou seguir como eu quero ser vista. Olha só essa importância. O que, que eu posto numa rede social? Vou ficar postando prato de comida ou eu vou postar coisas que agreguem a vida de outras pessoas? Ou algo que está e tem a ver com os meus interesses, as minhas causas, o meu propósito? Então, vamos lá. Uh, o primeiro passo. Né, o primeiro passo para mim, na verdade, é o passo de grande equilíbrio da vida pessoal e profissional, é a gente estar no nosso momento presente, com toda a consciência e autoconsciência de quem somos, né, do, do, do que a gente pode fazer no hoje. Eu vou, eu, na verdade, eu vou passando, porque eu vou passar por todas essas etapas aqui. E o que, que é né, o, o... Opa... Então, todas essas etapas eu vou falar logo em seguida. Só que quais são esses pré-requisitos, né, antes da gente montar esse modelo de negócio ideal? O primeiro passo, né, para a gente atingir um novo objetivo é a gente decidir que a gente não vai permanecer onde a gente está. Parece bobagem essa frase, né? Por quê? Eu falam, eu quero chegar lá, só que eu não quero sair daqui. Vocês entenderam? a gente não quer tirar a cadeira da onde ela está e colocar ela do outro lado da, da mesa mas você quer estar tá lá do outro lado da mesa então o primeiro passo é falar assim aqui onde eu estou eu não vou ficar eu não posso ficar e para isso né? A, a gente tem que sair deste nosso modo piloto automático, ou seja, que a gente vive aí repetindo os nossos padrões para entrar, no, entrar num modo um pouquinho mais consciente. Né? Isso a gente se aprofunda às vezes nos treinamentos de inteligência emocional. E, rapidamente, né, o que eu vou trazer aqui para vocês é, é estar, sair do piloto automático é a gente ser capaz de... Prestar atenção, que é o mindfulness, no que está acontecendo naquele momento presente. Seja na nossa mente, né, seja no nosso corpo. O nosso corpo, ele fala para gente, nossa, dor no pescoço, né, dor na barriga, é, dor na garganta, coração batendo forte. Só que a gente nem observa, mão suando. Né? O ambiente externo, como eu posso observar tudo que está acontecendo no ambiente externo, com a atitude de curiosidade e de gentileza, e não com a atitude reativa, de julgamento, de comparação, de reclamação. Então, como eu posso apenas ser um grande observador? Ah, eu lembrei, eu não sei se vocês estavam ou não, mas eu lembro que, eu, que uma vez eu estava numa palestra no Banco do Brasil e eu falei exatamente isso, falei, ah, vocês que trabalham em banco, eu vou dar um exemplo aqui de como a gente ser, estar no nosso momento presente e ser observador do nosso pensamento. Eu falei, ah, nos bancos a gente não tem que passar, né, por aquela, é, pela catraca, naquela porta giratória, né, a gente tem que passar pela porta giratória para entrar e tem o segurança que fica ali olhando as pessoas então imagina que você é o segurança né e é esse observador e os pensamentos vêm passam pela porta e vão embora né eu observo o meu corpo aquilo que eu estou sentindo eu nomeio e deixo ir né eu observo todo o meu o ambiente externo e então isso é estar consciente daquilo que está acontecendo então eu espero que que vocês lembrem né, dessa, uh, dessa brincadeira aqui que eu trouxe, mas pelo menos assim, ah, o que, que é? Como eu posso estar presente? Ali, isso é o segurança do banco. Vai ficar olhando tudo que tudo que surge ali na porta. E a gente fez no início do nosso encontro exatamente essa uma prática né, de, de presença, de concentração, e vocês podem fazer o dia inteiro. Desfocou. Como eu posso retomar meu foco? E a gente vai fazer agora, de novo, três respirações, porque eu estou falando muito. E aí eu vou trazer para vocês... Para a gente retomar o nosso foco. Então vamos lá? Três respirações conscientes, cada uma no seu ritmo. Apenas pause um pouquinho, alinhe a coluna. Observe os pés firmes no chão trazendo toda a atenção de novo para a respiração. Quem quiser pode fechar os olhos nesse momento. E apenas observe desde o momento em que o ar entra pelas narinas, o caminho que ele faz. Observa como está os seus batimentos cardíacos nesse momento. Observa se sua respiração está longa ou se ela está curta. Permita que ela se alongue. Tentando observar e ampliando um pouquinho a nossa atenção, para qualquer pensamento que possa estar passando pela sua mente agora. Apenas note. Observando também se existe alguma emoção, alguma sensação no seu corpo. Permitindo também que barulhos estejam presentes. Permitindo também que o seu olfato e que cheiros estejam presentes. nem que seja para sentir né, o cheiro do seu próprio perfume ou do ambiente. Permita que o seu paladar também esteja presente, observando se tem algum sabor na sua boca. permitindo que o tato esteja presente. Se você desejar, você pode tocar suas mãos, talvez encostá-la nas suas pernas. Apenas estando 100% consciente de todos os seus sentidos. E fazendo mais três respirações, cada uma no seu ritmo. E aos poucos, abrindo os olhos, voltando para cá. E permitindo essa autoconsciência, né? E esse presente que a gente tem de perceber todos os nossos sentidos que podem nos trazer informações ao longo do nosso dia. Isso é mindfulness, né? Isso é estar presente, estar consciente de tudo que se apresenta. Opa. Deixa eu ver uma musiquinha. Estando presente, né, a gente precisa ter também a consciência de onde a gente está na nossa transição e quais são as fases de desenvolvimento do nosso negócio. Então, eu queria trazer aqui para vocês essa curva que não é fácil passar por uma transição de carreira, né? Então, num primeiro momento, quando a gente recebe aquela notícia, a gente entra em choque, é normal, Olha aqui, esse é um processo de transição de todos os, grande maioria dos seres humanos, né? Não é só você que passa por esse momento de tristeza, de choque, depois de raiva, depois de o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Aqui, ó, uma, uma depressão, uma tristeza sem fim. A gente sabe, perder trabalho é, é, é a segunda maior dor depois de perder um ente querido. É muito difícil. É, a gente fala, o que, que eu vou fazer? A gente acha que a gente nasceu para trabalhar, né? mas eu sempre gosto de falar, a nossa vida é o nosso trabalho em tempo integral. Quando a gente tem essa consciência, quando vira essa perspectiva, tudo muda. Aí a gente começa a aceitar um pouquinho. Putz, é, a realidade é essa. Né? Ela é como ela se apresenta, eu não tenho como mudar. E quando eu começo a aceitar... É a partir daí que eu vou ser capaz de enxergar e visualizar o meu futuro. Enquanto eu estiver nessas fases vermelhas, né, dificilmente eu vou me mover. Se eu não for autoconsciente, por isso do Mindfulness, eu posso ficar nessa fase vermelha alguns minutos, dias, semanas ou anos, tá? Então, aqui, é, é, só para voltar, né? Eu tenho primeiro uma falta de clareza, que é choque, a negação, a reclamação. Depois a gente vem aqui vivendo, talvez, uma, uma falta de e agora? O que, que eu faço? Medo do novo, escassez, né? Aí a gente entra nessa fase de aceitar que é, é o que deveria ser, né? é o que, que eu estou vivendo nesse momento. Eu começo a fazer alguns experimentos. Aí sim eu entro nesse ponto de mudança, eu falo, tá. Está na hora de mudar, tá na hora de procurar saber quem eu sou, quais são os meus valores, o que, que eu me motivo, como eu faço para em frente, e aí eu vou né, recomeçar um novo é, comprometimento, novos modelos, vou me colocar realmente em ação. Entendendo isso, e eu vou perguntar daqui a pouquinho aqui para vocês, em que fase vocês estão, não vou perguntar agora, deixa eu voltar aqui parar de compartilhar, eu tenho aqui uma, deixa eu até, deixa eu perguntar para vocês, quem está em transição, aonde que vocês acreditam que vocês estão? Coloca aqui no, nessa pesquisinha, ou se você não está, está tudo certo, talvez você, né, não, se não quiser preencher, fiquem à vontade, quem achar que a pergunta não é para si. Sessenta por cento das pessoas votaram. Vou esperar mais alguns segundos para poder pausar e compartilhar aqui com vocês. Vou pausar. Então vamos lá, dividindo aqui com vocês. Olha só, né? A gente tem gente em todas as frentes, porque é exatamente isso. Todos nós passamos por essa, essa curva. Alguns mais rápido, outros menos. Então, só para a gente se identificar, a gente vê também, né? Todos nós vivenciando as mesmas, os mesmos momentos e talvez as mesmas dores, né? Muita gente aqui no, no momento de autoconhecimento. Então vamos lá, o que a gente faz então? Depois que a gente passa, né, por esse... A gente entende um pouco essa curva, e eu gosto de compartilhar, porque eu falo, eu não sei vocês, mas eu sou muito racional, né, apesar de ser também... É... Eu preciso né, entender, às vezes, racionalmente as coisas que acontecem. E aí, quando a gente vai empreender com propósito... O que eu queria dividir aqui com vocês também, isso é pesquisa da minha empresa. A gente tem exatamente essa primeira etapa, que é assim, eu preciso entender meu propósito, quem eu sou, o que eu faço. Aí eu vou descobrir, aí eu vou montar um negócio alinhado com aquilo que eu tenho de melhor para oferecer. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é, tá, como que eu ganho dinheiro com isso que eu tenho para oferecer que está alinhado com o meu propósito e a quarta etapa é como eu sempre evoluo né eu me adequo me adapto estou sempre no olhar aí de fazer é, ajustes estou sempre em movimento e aí como a gente faz, né, às vezes a gente fala, poxa, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa, eu acho que eu poderia, através da minha habilidade, transformá-la em negócio, o que, que a gente pode fazer? É, primeiro, esquece tudo que a gente aprendeu sobre carreiras eternas, ter uma única profissão, né, você é seu crachá, ou até a segurança que a gente tem atrás do crachá, estabilidade, trabalho convencional, esquece eu falo que primeiro a gente tem que entender o nosso lugar, depois a gente precisa criar essas metas, né? fazer essas escolhas, bom, enfim, e aí entrar em ação. Então, voltando aqui para o nosso planejamento estratégico, o primeiro pilar que eu sempre falo, depois do mindfulness, é olhar para oportunidades do mercado, ou seja, existe um novo mundo, existe um novo mundo, um mundo conectado, tecnológico, mobile, social, abundante, com capitalismo mais consciente, a gente tem novas escolhas. Agora você pode escolher olhar o novo mundo através da mídia, do medo, né? da, da, do terror que se transmite para a gente, que passa com que a gente acha que está tudo acabando. Então, assim, a gente pode escolher o como a gente vai olhar. Eu prefiro né, olhar, deixa eu só voltar aqui, olhar através da reflexão do Peter Diamond, né, que é o fundador da Singularity, aquela universidade da NASA, que ele fala que o futuro, ele é muito melhor do que a gente pensa, né, abundância. Existe sim para todos. Existe. E aí, o que a gente olha quando a gente está nessa etapa de olhar este novo mundo? Né? A gente começa a olhar o quê? Fora da caixa. Olhar aqui esse mundo, eu brinco, né? o mundo é plano, não significa é, que a terra seja plana. É uma brincadeira de que aqui, olha aqui, a gente está conectado com todo mundo, 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, eu tenho acesso a tudo, é, a, a, a, o que eu desejo. Né? Aqui, o que, que eu acredito nesse novo mundo? Que o propósito vem antes do lucro do lucro. Né? Eu estudo muito capitalismo consciente, que é um, são algumas teorias dos últimos cinco anos. Eu também gosto de dizer que a nossa vida é o nosso trabalho em tempo integral, então é essa abertura de leque, né, que a gente precisa ter, não é só acordar e trabalhar, trocar meu tempo ali por aquilo que eu, que eu faço, mas eu, eu posso ampliar e entender que é este equilíbrio que vai me trazer também essa satisfação, bem-estar, felicidade e também né, aquilo que eu faço todos os dias. Uh, enfim, é a gente começar a, a abrir né, um pouquinho o leque para este novo mundo que ele existe. Em seguida, eu acho que tem a etapa de começar a compreender, e muita gente está nessa etapa aqui, nesse grupo, do pro, o meu propósito. O que, que é o meu propósito? Né, hoje, para mim, é... Primeiro que eu deixo ele aberto, mas eu falo: eu não tem problema em falar que eu sou uma empresária, que eu tenho uma agência, uma empresa de transformação de indivíduos, que eu sou líder, que eu sou mãe de duas meninas, sou filha do, né, do Ciro, da Elaine, eu sou casada com o Beto, eu sou palestrante, eu sou, quer me chamar o que quiser, pode me chamar do que for. Né? Então, assim, para mim, é, é, é ter esse olhar do conceito e entender que quem eu sou é o que eu transmito, né? E eu preciso de tempo uh, também para cultivar quem eu sou, né? Para poder trazer o meu melhor. Então, para mim, quando a gente fala de propósito, eu vou dividir aqui para vocês um pouquinho, uh, só um pedacinho desse vídeo. Depois quem quiser, eu envio o resto. O que, que é propósito, né? Que a gente sempre fala. Albert Einstein once said, everybody's a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial, we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10 mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? turning millions of people into robots. Do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. Usar, mas quem quiser depois eu, eu compartilho. Então, para mim, propósito, e eu quis trazer esse vídeo porque é exatamente isso: né, é, como a gente pode ter um peixe subindo em árvore, que é o que ele fala, e quantas vezes é, peixe nada, né, e, e muitas vezes a gente, né, como executiva, é, como profissional, a gente precisa desenvolver habilidades que não são nossas. Ou a gente começa a se adequar e se adaptar tanto que a gente se distancia de quem nós somos de verdade, né, então assim, o peixe nada, o macaco sobe em árvore, então o que que eu sou? Uma vez eu ouvi de uma pessoa é, que perguntaram o seguinte, né, óbvio, é uma brincadeira, mas falou assim, poxa, você gosta de dormir é, tarde? Né? Você é uma, um notívago? Vai ser segurança de boate? Né? Ou uh, é lógico que eu estou fazendo aqui os extremos, mas é compreender primeiro quem nós somos, e por isso que eu trouxe essa mandala aqui, e depois quem desejar, eu vou deixar um mini curso com vocês, para vocês fazerem, onde eu vou guiar as perguntas aqui para fazerem essa, preencherem essa mandala. Então eu falo, qual que é o seu DNA? DNA, eu falo assim, é o DNA, né? O meu eu de fábrica, tem algumas coisas que a gente já veio, que é inerente, que é natural da gente. E quando eu tenho essa visibilidade, como, quando eu falo para vocês, né, a liderança, quando eu fui olhar na, ao, ao longo do meu, da minha trajetória, ela veio comigo, é algo que é natural. É óbvio que eu desenvolvi, que eu treino, que eu... mas para mim é, é algo que faz parte do meu DNA, né, que veio comigo. Aí eu preciso olhar o que? As minhas necessidades, que é essa parte aqui do lado direito. Quais são também as minhas necessidades físicas, mentais e espirituais? Né? O que, que eu preciso para viver? E quando eu tenho o, né, o meu DNA alinhado com as minhas necessidades, eu tenho realizações. Eu preciso entender aqui a parte de baixo da bola, qual estilo de vida que eu desejo ter. E quando eu tenho as minhas necessidades né, e o meu estilo de vida alinhado, eu começo a ter uma vida viável e plena. Mas eu também né, preciso entender que eu faço parte de um todo muito maior, de uma comunidade, de um mundo, e eu preciso contribuir. quais são essas necessidades do mundo que eu posso contribuir através das minhas habilidades e também através do estilo de vida que eu desejo ter? Né? E quando eu consigo cumprir essa mandala, tem o Ikigai também, que, que fala muito de propósito, aqui na verdade eu fiz uma adaptação, uh, mas quando eu consigo preencher aqui no meio um verbo que me identifica, eu falo pronto, a gente já tem algum caminho, porque senão fica aquela viagem, né? eu fico, Ai, qual é o meu propósito, uma coisa quase que existencial, a gente fica aí, anos tentando encontrar, e eu falo, não, vamos simplificar, né, é, encontre ou tente, escreve e, e, e saia com pelo menos um verbo, pelo menos a gente consegue depois ir lapidando, mas a gente sai com respostas. Então, eu vou, quem desejar, tá, gente, eu vou deixar aqui, vocês podem preencher, copiar, esse, tira foto disso, vocês vão ter, aqui é um, vocês vão preencher um formulário, e aí já vai automaticamente para o videozinho do propósito, e tem ali o, o PDF que vocês vão fazer o download dessa mandala, e eu vou falar, eu não lembro se está meia hora, 40 minutos, para cada bola da mandala, eu fico fazendo perguntas, eu explico para vocês o que, que significa, para vocês tentarem chegar nesse verbo. Hoje eu não tinha como fazer isso, senão é o que eu falei, né, eu, eu vi o um workshop aqui de quatro horas. E aqui, além disso, né, além da mandala, quando a gente começa a olhar esse meu eu, né, O quem eu sou e quem tá na fase de autoconhecimento, a gente olha tudo isso, né, a gente olha como a gente vai... Uh desconstruir, talvez, né, algumas crenças, o que é alta performance, o que é talento, o que é paixão, o que é habilidade, onde eles se cruzam, né, é, o meu estilo de vida, qual é o meu legado, a minha visão de futuro, né, o, o, o modelo que eu desejo trabalhar, isso é importante, e às vezes, de novo, né, autoconhecimento, por exemplo, é algo que a gente começa e a gente vai, vai, vai, vai, vai. quanto mais a gente se aprofunda, sempre tem algo a, a continuar sendo desenvolvido. Não acaba, né? E nessa segunda etapa, né, que eu falo que é extremamente importante, que é propósito, eu gosto de trazer essa reflexão da Marta Graham, que é uma bailarina, e ela fala que existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em ação através de você. E porque só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única. E aqui é super importante a gente compreender essa reflexão, porque quando a gente está desenvolvendo um modelo de negócio, né, é muito importante eu compreender quem eu sou e que eu sou única. Por quê? A partir deste lugar, não existe concorrência. A partir desse lugar, a gente soma Podem ter outras pessoas fazendo aquilo que a gente faz? Pode. Mas eu tenho tanta clareza de que com a minha bagagem, com o meu conhecimento, com a minha história de vida, eu sou única. Que está tudo bem. Né? Ter outro profissional né, fazendo aquilo que você faz, mas nunca a gente vai ter concorrente. Então é muito importante isso. Bom, terceira etapa é compreender modelo de negócio, né, então, business, é o que a gente fala, opa, voltar aqui, essa é a terceira etapa para a gente empreender com propósito, é quando a gente começa a falar, tá, né, será que existe esse novo mundo, existe essa nova pessoa, eu tenho conhecimento do meu propósito, mas será que o que eu desejo fazer vai me dar retorno financeiro vai me gerar o um lucro suficiente e aqui lucro financeiro mesmo para viver um estilo de vida que eu quero né eu preciso tá coerente é aqui nesse momento que a gente fala o seguinte nossa eu adoraria é, montar um food truck que é aquele carrinho de alimentação aí você fala nossa que legal é, então quer dizer que você vai trabalhar todo final de semana não eu só trabalho de segunda a sexta, falo, mas minha, meu amigo, vamos lá, quem vai trabalhar com alimentação, com carrinho, tem que trabalhar sexta, sábado, domingo, festas e eventos. Então, talvez esse não seja o seu modelo. Né? Então, assim, são, são questões que, uma coisa é sonho, uma coisa é aquilo que a gente idealiza. Né? Então, a gente precisa, sim, olhar mercado competitivo, né? olhar oportunidades, olhar é, o quanto eu valho, a gente começa a falar, tá, o que que eu quanto que eu vou cobrar, muita gente é, deseja ser coach, deseja ser palestrante, escritor, deseja fazer mentoria, e aí as pessoas falam, tá, mas quanto que eu cobro, né, qual que é o meu portfólio de produto, o que que eu vou entregar, né, como que eu posso trazer o meu conhecimento para o mercado, quem são as possíveis parcerias, então assim, a gente tem mesmo que fazer todo esse planejamento de é, olhar, um pouquinho, né, do, o, o mercado para poder entender se aquilo que eu desejo fazer é realidade ou se é só hobby, né, eu falo hobby é hobby, business é business. Tem, tem uma hora que a hora da verdade precisa surgir. E, principalmente, eu falo que não tem como a gente não trabalhar toda a parte de modelo mental em paralelo, né, então, assim, é, sim, a mentalidade de aprendizagem, resiliência adaptabilidade, pensar o tempo inteiro como um modelo mental de startup, ou seja, né, um processo ongoing, eu testo o prototipo, recomeço, e aí eu vou o tempo inteiro né, me reinventando. Eu postei hoje, né, hoje, ontem, esses dias, eu falei, poxa, eu estou no meu negócio há sete, oito anos, mas assim, qual que é a palavra? Reinvenção. Né? Estar em movimento, não fixar. É, é, é se permitir navegar, se permitir olhar o novo. Então, e para isso a gente tem que ter resiliência, né? Precisa ter essa mentalidade de aprendizagem o tempo inteiro. Bom, outra etapa, marca pessoal. E aqui, assim, todo mundo tem que ter sua marca pessoal, só que vocês têm que passar por essas etapas anteriores que eu falei. Porque não adianta nada eu falar, ai, nossa, marca pessoal não é a cor da roupa que eu vou usar tá, não é só isso, se você quiser, e talvez o azul fica melhor que o amarelo em mim, tudo bem, isso é legal, isso é externo, mas a marca pessoal é o que você tem dentro de você, né, é aquilo que você é, transmite, é o seu diferencial competitivo, é o como você se posiciona, né, o que eu tô fazendo aqui com vocês, eu tô, com, eu contei a minha história, vocês viram, no meu primeiro momento eu fiz um storytelling de contar a minha transição, né, como que eu conto? como eu sou um influenciador do bem, como a minha verdade é capaz de vender. E aí, é a partir desse momento que a gente entende que a gente é o único e que a gente briga, foge de briga de preço, porque cada um é um. Então, isso é importante também, a gente compreender quem a gente é e como a gente deseja se posicionar, quem são os públicos estratégicos porque, no fim das contas, gente, vamos lá, marca é marca. Porque que existe branding, né? Marca que é o como a gente se posiciona frente a todos os nossos stakeholders. E é aqui a fila. Porque que a Apple é a Apple. Se a Samsung também entrega o mesmo voz e texto por causa de marca, né? Porque uma bolsa custa um X e a outra igual custa 100 vezes o preço, a marca. Né? Quando você vai Dermato, se você encontrar ela com a imagem aqui do lado esquerdo, você volta nela, ou quando você encontrar a dermato aqui com o rostinho dessa forma, você fala, poxa, se cuida, é ela tem aquilo, o que me dizer. Então não tem jeito, a gente precisa também e isso é principalmente no questão aqui de, de, de pessoas, né? Quando você é a sua marca, um, um um profissional, um escritor, um autor, é, existe essa congruência entre você falar e agir, né? Então não adianta nada eu falar que eu sou vegana e aí alguém me filma comendo carne no final de semana, né? Que já aconteceram algumas Uh, questões dessas nas redes sociais. O que, que acontece? A minha marca, tudo que eu construí em cima daquela imagem mentirosa, vai por água abaixo. Então, por isso que é tão necessário as etapas anteriores. Isso depois eu mando para vocês, se vocês quiserem também, né, o storytelling de um, um, um cliente super bacana. E aí eu gosto de dizer que a alma é o segredo do negócio. Né? Não é mais o segredo, da alma do negócio. Então, quanto mais a gente se conectar com a nossa voz do coração, a nossa alma, mais a gente vai ter diferencial competitivo. Aí sim, fizemos este olhar, né? é quase que um, uma imersão profunda no mercado em si próprio. Né? Em, aí a gente pode falar, tá bom, agora eu quero me expor. Agora eu preciso ir para um... É, ter um, um, um site... Eu preciso, quando as pessoas pesquisarem no Google, elas têm que me encontrar, né? Porque o brasileiro é o quê? Pesquisador, searcher, né? A gente fala é heavy seeker, é um grande pesquisador, né? Quero saber como abrir uma conta, vou digitar no Google. Quero é, saber quem eu contrato, estou em demissão, eu vou no Google. Então, a gente precisa começar a ter inteligência de mercado, saber qual é o hábito do meu consumidor para que as pessoas me encontrem nesse momento. E aí sim, né, a gente vai começar a entrar nesse mundo uh, de internet e aqui dividindo só com vocês um dos nossos uh, clientes um nutricionista que quando ele montou o site dele hoje né de nutrição são todas imagens dele e do filhinho ele é um nutricionista com foco a zero a, a como é lactação e alimentação de 0 a 2 anos né, então, tá ele é a esposa, a esposa é pedagoga, eles se juntaram. Então, assim, você percebe pela imagem que tem alma, que tem uma comunicação e tem um diferencial competitivo aqui. Né, a mesma coisa, uma arquiteta né, que faz um... deu um up né, na sua vida, ela faz upcycling de produto. Aí sim, né, você cria um, um blog de serviço, essa empresa, essa pessoa que se transformou numa... É, personal organizer, né, arquitetura. A Márcia, é super interessante, essa, essa pessoa, ela tem um trabalho, ela é uma diretora financeira de uma empresa, porém ela tem uma paixão incrível por astrologia. E ela falou, por que, que eu não posso, nas horas vagas, ser astróloga? Então ela tem também, né, todo um trabalho em paralelo com a paixão da vida dela e o propósito dela, que é astrologia. Aqui ela me mandou uma foto, eu pus aqui outro dia. Aí sim, né? a gente vai procurar as redes sociais. Então, primeiro uma estrutura, aqui eu estou falando lógico de um negócio, às vezes você fala ai ah, não, eu não, não, não desejo ter um, um, um site, eu quero ter só uma rede social. Tudo bem. E aqui o que é importante? A gente entender que o mundo é social, vídeo e mobile. Né? Então a gente precisa ter é, esse olhar, e como a gente faz, né, para tá estar e ter toda essa comunicação, descobrir quais redes sociais faz sentido, às vezes é só o um Instagram, né, aqui é uma das das nossas clientes, bom, aqui é tudo case de profissionais que se reinventaram, então essa daqui é a escola Esfera, era uma, pub, uma profissional, uma publicitária, que o sonho da vida dela era ter uma escola infantil, e ela tem hoje uma escola infantil, né aqui é uma uma pessoa que trabalha só é, com decoração também, aqui é um perfil de uma profissional que é, hoje é fisioterapeuta, né? a Tati, não sei se vocês conhecem ela das redes sociais, é uma super empresária, super executiva, mas que também tem um canal de mulheres, e ela dá é, dicas inspiradoras, então são pessoas que também em paralelo, elas vão trabalhando o seu propósito com posicionamento, alguns... Né, só no LinkedIn mas você tem uma clareza do que você retrata dentro do LinkedIn o como você quer se apresentar agora precisa de paciência precisa de consistência né não é de um dia para o outro bom e esses dois últimos pontos que eu vou trazer aqui para vocês que acho que tá todo mundo cansado já é, é quando a gente monta um, um empreende com com um propósito né? não adianta só eu sempre falo isso são os termos de marketing eu distribuo essa minha comunicação eu faço aquisição do meu cliente mas eu preciso fidelizar e vocês sabem isso né é muito mais barato a gente fidelizar os nossos clientes a gente aumentar a receita média por eles né então vender pacote vender seguro vender tadadã, do que a gente conquistar clientes novos e aqui é a mesma coisa né como a gente fideliza os nossos próprios Uh, clientes tendo, opa tendo um calendário de relacionamento, networking encontros, enfim, grupos de WhatsApp, como que a gente mantém o networking vivo com aqueles profissionais estratégicos que inclusive vão reverberar sobre você né, sobre quem você uh, quem você é e aí, enfim, encontros uh, essa profissional uma médica como ela faz isso no dia a dia dela? Hoje em dia ela não tem nem é, mesa no, no, no, no consultório dela. Ela só tem cadeiras, porque ela quer sentar do lado da mãe. Ela falou, como que eu vou passar uma notícia difícil e dura com uma mesa na minha frente? Só que essa é ela, é o estilo de medicina humanizada que ela pratica e que a mesa... Né? Por isso que às vezes eu falo, às vezes só um, um pequeno ajuste... É, a clareza do seu propósito, você muda o seu consultório. Qual o problema dela mudar o consultório dela? É dela. né Mas eu lembro quando ela me procurou, ela falou, eu não quero mais medicina. Eu falei, mas não, como assim não quero mais medicina? Não, não tem mais significado no que eu faço. E aí, é óbvio que eu tô, tô sendo simplista, mas assim, o como de repente tirar uma mesa e falar, não, é a minha medicina, faz faz o, toda a diferença. né E aí, por fim, como que a gente gera lucro todos os dias, né? É... A gente monta um plano de negócio, a gente monta, sim, o nosso plano de negócio numa única página. E aí a gente tem toda essa visibilidade de tudo que eu mencionei aqui com vocês, todas essas estratégias, para poder fazer uma, a nossa transição, para poder testar novas ideias, para poder ver, verificar se aquilo gera retorno financeiro ou não. Uh, para que a gente possa dar o próximo passo, no mínimo, né, com, com essa visibilidade, <risos> de, será que dá para a gente ter um negócio, né, aqui já todo mundo cresceu, com um propósito que alia lucro e felicidade, né, então isso assim, é o que eu falo hoje, depois de é, alguns anos empreendendo, é, não é fácil, mas para mim, eu não... Não tenho dúvida de que é, né? É, agradeço aqui a presença de todas vocês. Eu falei muito, eu falei que eu ia deixar tempo para fazer pergunta, mas a apresentação era longa. Estou aqui com... Com o encerramento e perguntando para vocês...